Salve família, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Como é que você tá? Você tá bem? Você tá bem? Eu espero que sim, eu tô muito bem, graças a Deus. E bem-vindos a mais um vídeo, mano. Quero agradecer de coração a todos vocês que estão vindo do Instagram compartilhando o vídeo. Yeah. Mano, você é zica. Eu espero que você esteja realmente gostando, mano. Se você assinar esse canal aqui, meu querido... Puta merda, bati o microfone de novo. Bom, coraçãozinho pra você, meu querido, tamo junto. Compartilha o vídeo aí, mano. Vamos tentar chegar em 3K, falta muito pouco. Mas muito pouco e só é possível com a sua ajuda, cara. Não adianta, eu não consigo fazer tudo sozinho, bicho. Tudo sozinho não tá. Preciso de tu, velho, tá ligado? Então compartilha com o um amiguinho, traz ele aqui, beleza? Pra assistir os vídeos com a gente, conto com você, beleza? Hoje, mano, o vídeo é um pouquinho diferente, por quê? se é, já pensou assim, maluco? Esse cara tá além, velho. Além do que eu imagino, além de tudo que eu já tentei criar na minha cabecinha. Sim, mano, então o vídeo de hoje é esse, velho. A gente vai ver as pessoas no, de outro nível, tá ligado? Outro nível. Então desde já, mano, eu espero que você goste. Deixa o like aí, beleza? Link na descrição do canal, mas calma, calma aí, tu já vai assistir lá, tá bom? Vamos assistir comigo aqui primeiro. Então vamos ver esse vídeo aqui, bora! Para nossa área de trabalho, beleza? Linkzinho na descrição, bora aí, família! Vamos assistir pessoas que estão em outro nível. Aí, pessoal, que vocês nunca viram, ó! com um comando no volante, ó! Vou dar música aqui. E o bichão tá na reserva. Você tá doido, rapaz. Não, não, não vou lá, não. Oh, louco. E a caixinha alta oh, pra bexiga, hein, mano? Só faltou gasolina. Não sei. Meu Deus, o cara colocou o carro na água, velho. Nossa cara, isso é na cidade, velho. Na real. Meu amigo Ah não, mano Ah não, mano Acabou com o carro do cara, velho Morro de vontade de fazer isso, velho Deve ser muito louco Olha lá, vai que vai sair O cara mandou ele parar. Foi isso? O que aconteceu? Vou travar o motor, velho. Caralho, o bagulho desatolou mesmo, hein, mano? Velho, eu juro. Próximo... Coisa que eu vou fazer é mudar esse microfone de lugar Olha o Subaru, monstro Já era Galera Quase pegou para choque aqui. Tem gente inteligente lá na China Olha aqui, ó. Em Piau, aqui, o que aconteceu aqui, ó O motor de moto Que carro é esse que esse motor de CG tá É um tá Gol, fica vendo, é um Gol Vamos puxar o carro aqui para você ver o carro a máquina viu é uma maré meu irmão caraca zoa, motor de cg tá rasgando aqui ó e não... fica pensando que o negócio Mano. aqui não anda não anda e anda de primeira segunda terceira de quarta e quinta e aí pau come você vê que caraca né? velho é assim, o maluco adaptou soca, o escapamento olha, não, velho olha, olha tem que, que fita que você nem imagina aí tá aí motor de cg funcionando no amarelo e tá tudo bem notificação aqui do condomínio dizendo que vou ser é autuado por fazer muito barulho não sei porquê cara Olha a tampinha velho que monstra e é um fusca mano Gostei, curti, velho, de verdade. É outro nível mesmo. Que da hora, velho. Ah! Meu Deus. Não, vai afogar o carro, mano. Não tem como, velho. Vai afogar o carro. Se subir água muito, já era. É um rio. Meu amigo do céu. Tá de troll, mano. O cara modificou a Hilux. Como que mais o escapamento é? Impressionado mano. O que, que o cara fez? Ah meu Deus. Vocês entenderam, mano? Vocês entenderam, mano? O cara fechou ele mesmo ali, mano. Meu Deus. Mano, olha isso, velho. Ai, velho do céu. Que isso, mano? É brasileiro outro nível mesmo, né, mano? O cara, passa com a Hilux na, área, eu, na água. Eu, o brasileiro passa, faz cagada <risos> descarregando pedra, velho. Bom, meus amigos, é tarde, é muito tarde agora. São duas horas da manhã, então eu vou dormir, beleza? Mano, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você, hum. mano. É de outro nível, deixa o like aí, compartilha com seus amigos. E é isso aí, mano. Tamo junto. Valeu, rapaziada de coração. Até a próxima. Falou, mano. Tamo junto.